Galera, aqui tá uma questão bem delicada, né? Porque, diferente dos outros aliens, que eles têm sim a possibilidade de serem alienígenas Fublau, ou seja, alienígenas 100% desenvolvidos, sem a parcela do DNA do bem, caso do Alien X, ele não poderia se tornar Fublau. <risos> Sim, ficou chocado com isso, né? Mas olha só, o que vocês sabem, né? O plano do Ion no Corrida Contra o Tempo é o quê? Era tirar a trava de 10 minutos para assim, o bem ele ficar transformado né, por muito, muito tempo em croniano, assim, o DNA subscrevendo o do DNA humano do bem e ele virando um croniano 100%, certo? E, assim, não é definido um tempo exato a ah, quanto tempo precisa pro DNA subscrever. Não tem um tempo certo. Mas que já mostrou, né? Algumas situações em que o bem ele ficou preso no alienígena, por exemplo, em um o problema ele ficou preso numa massa cinzenta, não falou qual foi o tempo exato, mas foi um certo tempo, né, que o bem ficou transformado e nem por isso ele virou fublau É né, que com certeza passou mais de 10 minutos ali e ele não ficou. Nem mesmo com o Rat, né, toda questão de ir, ele ficou praticamente todo transformado no Rat e muito menos em universo em que o bem ele fica 3 horas transformado no pior, mas é porque ali as configurações do Omnitrix definidas são mais aprimoradas, então o ben pode, sim pode passar mais tempo transformado, né, tanto que o bem ficou preso como bullfrag, né, que é um modo aí de trava, de forma de vida, né? Pro Ben ficar transformando no alienígena até a hora que ele quiser. E nada disso fez com que o Ben ele se transformasse no alienígena full -blow. Mas tem essa possibilidade que sim, que ele passar muito, muito mais, muito tempo bem transformado, a parte do DNA do Ben vai sumir e o DNA vai sobrescrever. Agora, no caso do alien-x isso não aconteceu, porque por causa que o Albido, em um realidade Alternativo que foi mencionado pelo Paradoxo, e essa é a realidade do videogame Ben 10 Vilgax Attacks, o Albido ele ficou um ano inteiro transformado no Alien X, e nem por isso o DNA sobrescreveu, ele ficou sendo um sapo celestial 100% desenvolvido entendeu? Daí como é que eu explico essa questão, essa exceção do Alien X eu digo que é por causa da natureza cósmica dele, entendeu? Por causa que ele já tem isso mesmo, de que os sapiens celestiais eles passam o tempo todo debatidos Batendo algumas decisões deles, demoram milhões de anos para decidir e tudo mais. Então, no caso do Alien X, tem essa sessão de que não importa o tempo que passa, mas o bem ele vai sim permanecer com o DNA humano. Ele é porque a parcela do bem ali no Alien X é de suma importância. É por causa que o Bélicos e já falaram que eles precisam da voz da razão. Aí que surge uma pergunta. No caso do Alien X, tem o bem ali, né, presente lá né, com o Bélicos e a Serena. Só que os demais Sapiens Celestiais, ele não tem o bem. Então isso quer dizer que o Omnitrix, quando transforma o bem no Alien X, ele tá saindo da ética, né, por causa que o alienígena, ele tem que seguir na mesma linha biológica todas as características da espécie. Aí tendo o bem ali, seria uma coisa que estaria mudando, seria uma coisa nova, diferente dos demais Sapiens Celestiais. Será? Segundo palavras da Wayne MacDuff, o Alien X, ele contém a sua própria dimensão de debate que existe dentro da sua cabeça cabeça, daí o Derek complementa isso dizendo que, mas ao invés de ser um lugar real é uma interpretação visual do que tá acontecendo mentalmente, ou seja, o que a gente vê quando o Ben tá discutindo com o Bellicus e é Serena não é algo real, é uma representação do que tá acontecendo, Para você ver como o Alien X é um ser muito abstrato, né, porque aquilo ali não faz parte da realidade isso é interessante pro paradoxo né, por causa que você vê o nível de viagem no termo do paradoxo, porque mesmo com essa condição, ele conseguiu viajar para dentro do Alien X e falar com o Ben quando ele discutia com o Bellicus e a é Serena, né, É interessante essa para aí, sobre o paradoxo, entendeu? Então, isso não sai da lógica, da ética do azimuth, porque como não é uma coisa real, então não tem problema, não tá interferindo aí na lógica, na biologia da espécie, não tá mudando nem nada não, é só uma interpretação mesmo então, de boa, o bem tá ali mas beleza, ah, então é, é isso o alien-x não pode virar fublau não, não, é simples assim. A gente sabe né, que o Ben, ele discute lá, né, com o Bélico Zé Serena e em um universo ele tá mais profissional, né, ele tá conseguindo mais manjar de convencer o Bélico Zé Serena, essas coisas. Então ele poderia simplesmente chegar pra eles dois e dizer: vamos se tornar um 100% desenvolvido? Aí ia ser é legal, tipo, o, o diálogo deles. Né? A Serena ia ficar toda assim: ó oh, ele quer se unir a nós, né? Por causa que se, se for assim, o Ben, ele vai se unir, tipo, vai sair a parcela do Ben. Não vai ter mais a parcela humana, ou seja, o Ben vai sumir, ele vai se unir com as personalidades, né? Vejando assim, só o Bélicos e Serena. Aí a Serena ia ficar toda assim: ah, ele quer se unir a nós, não sei o quê. E o Bélico já ia ficar com aquele jeitão dele assim, não, não, taverna, tá não, não sei o que, né? querendo relutar, mas no final ele ia acabar concordando, É né? Porque o Bélicos, ele gosta do Ben, assim, como a Saranã, só que o Bélicos, ele é mais receoso, né? Por causa que o Ben abandonou eles e tudo mais, entendeu? Então, é isso. A maneira do Alien X ser um alienígena fublau é, é o Ben desejando que ele seja fublau, É né? porque o sub têm tem poder pra isso. Por mais que você diga, ah, mas os eles podem fazer uma coisa, mas ele demora um milhão de anos pra decidir. Só que mesmo assim, mesmo eles demoram demora nesse tempo todo, as ações deles são retroativas, ou seja, se decidir uma coisa milhões de anos depois vai ser como se sempre fosse assim há um milhão de anos atrás, por exemplo o Ben ele se transformou no Alien X, recriou o universo, daí pro Hulk os irmãos Riddles, os incucianos, o Ardit, Nada daquilo ali, do Ben Se transformar no alien X e recriar, nada disso aconteceu Como se não tivesse acontecido nada, entendeu? Pro Hulk, o Ben sempre tava com, aquela, com aquele Moletom, entendeu? Tipo, ele não teve Aquele moletom depois que ele Recriou o universo, não, ele sempre tava com aquele moletom Ali, também, tudo, né, os prédios Que mudou, o símbolo do Senhor Sorvete Entendeu? O Hulk, pra galerinha ali Já tava assim, porque é retroativo Isso muda o passado, altera o passado Várias coisas que aconteceram antes da alteração Elas foram apagadas, entendeu? Então o bem afetou várias vidas, além de por causa que você nota que os prédios lá estão maiores e tudo mais. Várias coisas foram mudadas. Então, mesmo que ele decidam isso milhões de anos depois, depois que eles estiverem alterado vai ser como se sempre fosse assim. Então, não tem problema, né? Porque os sapos celestiais, eles são seres... Né, que eles estão fora do universo Ou seja, tempo e espaço né? E os seres que existem fora do tempo e do espaço eles estão simultaneamente em todos os lugares E em nenhum lugar ao mesmo tempo Então isso significa que o Ben Prime e o Ben 10.000 Eles compartilham o mesmo Sapiens Celestial nos seus Omnitrix né? Então essa transformação alienchita que eles usam É o mesmo X, não apenas geneticamente Mas é literalmente o mesmo alienchita Então ele tem, ele tem esse nível de complexidade Por ele ser um CA temporal e tudo mais Então beleza, rolaria né? O Ben iria lá sumir e se unir aí Às personalidades, às vezes, ser só Belly e serena lei O que é que ia acontecer? Como eu falei, eles dependem da voz da razão. Sem a voz da razão, eles podem tomar decisões fáceis decisões erradas, decisões que iriam acarretar em catástrofes muito perigosas. Por exemplo, eles poderiam Ah, vamos reviver o dinossauro, né? Eles tinham essa discussão. Não, vamos reviver o dinossauro aqui. mais é como é algo retroativo, então é como se os dinossauros sempre existissem, eles não fossem extintos, e aí milhares de pessoas iam morrer, né? Com esse fato, os dinossauros poderiam dominar a Terra, entendeu? Então, cara, isso é o perigo do alienx Fulblá. Eles se dominaram. Ali pelo Belcos e Serena. Pronto, cara, já era. Não ia ter voz da razão, não ia ter o bem ali pra controlar a situação. Galera, é isso que aconteceu. O x ia ser desse jeito, assim se ele fosse fulblau E também tem uma outra questão, só que eu vou explicar essa questão numa continuação desse vídeo aqui, viu, galera? Então você deixa muito like pra eu fazer. Essa continuação vai ser muito top. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se você seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!